Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e já vou trazer aqui mais uma mensagem para o signo de escorpião. Então vamos lá, já estou embaralhando. <risos> Carta da meditação, vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Carta do protesto. Vamos dar uma arrumada. Escorpião, o que está acontecendo à sua volta não é para te distrair, mas para te centralizar. Novas oportunidades se manifestam o tempo inteiro, mas dependendo de onde está a sua visão de mundo... Você não as vê, seja por não confiar totalmente que existem oportunidades ou por achar que você não merece vivê-las, e aí as coisas vão acontecendo, mas, novamente, não para te distrair, e sim para te impulsionar ao alinhamento, para você renascer, avançar no autoconhecimento, ampliando seus limites, acendendo a sua luz interior, e não para você se torturar, Seja se cobrando muito ou ouvindo as limitações que o outro te põe, fazendo você se fechar e ficar improdutivo com você mesmo. Carta do Oráculo: Protesto. Comece uma revolução, ou seja, Luta por aquilo que você acredita. Se você acha que é bom para você e pode favorecer os outros também, vá em frente. Estude os obstáculos, tenha ação e dê o primeiro passo. Mesmo que não tenha apoio nesse primeiro momento, tudo é possível. Se molde nessa certeza e vá experienciar, tá bom? Gratidão.